Oi rapaziada, suave que é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu vim trazer uma novidade um bug basicamente. Que é das instâncias, né? Fui fazer uma instância hoje e que acontece. Eu acabei que morrendo, mano, com tanto de FC e com tanto de vida que eu tenho de atributo. Eu acabei morrendo numa instância para vocês terem noção. Mas, enfim. Eu quero mostrar pra vocês aqui minha sociedade. Se vocês quiserem entrar, eu criei ela. É só aplicar aí. A gente vai fazer uma, um furlúcio aqui, bom. Nessa sociedade. Parei, entrou e saiu da sociedade, mas tudo bem. E quem for novo, galera, faz o favor de se inscrever e deixar o seu like, fechou? Vamos tentar bater uma meta legal de likes. Quem quiser comprar uma evolução aqui nesse servidor, é só falar comigo que eu tô vendendo umas evoluções top aqui, ó. Basicamente vai ficar igual a minha conta. No mesmo estilo. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês Nas instâncias Mano, nem eu acreditei quando eu vi isso Na tem as Não sei se a instância tá bugada, mas acho que ela tá bugada assim, Porque Fui fazer as instâncias de boa, né Eu coloquei aqui no épico vou Começar aqui no fácil Ó pra vocês verem, no fácil Acho que não no fácil Vai passar de boa, mano Mas quando chega no épico E nem preciso fazer essas missões, Porque aqui nesse dia tem que ter painel Daí fica fácil, entendeu Mas só pra vocês verem Tanto que isso aqui é bugado <risos> Até os caras não arrumou isso aqui Olha que esse servidor é antigo, hein, galera <risos> Vamos ver se eu vou morrer de primeira Porque Não é épico, mano É só um tiro morto Já era Não, ó, pra vocês terem noção, galera Olha o tanto de vida que já arrancou Será que eu consigo uma. É, vou tentar Olha um o tanto de, de uh, assim, um tanto de dano comando nesse bicho Ele tem golpes Hum, beleza não, Consegui passar, né? De boa Agora eu vou vamos ver se vai liberar difícil, herói e épico Se alguém conseguir passar essa instância no épico Aqui no DTank Next, vocês estão de parabéns Porque eu mesmo não vou conseguir passar não Aqui não vem nada, mas enfim, é só pra abrir mesmo mas que estranho, né, mano? Você pegar e, e fazer uma instância e não conseguir passar com esse tanto de atributo Para conta mais de 20 dias E a conta não ficar assim, um topo para poder passar Ó, liberou normal Como é que eu vou ficar fazendo? Eu vou ir, mano Mais, mais um tanto de vez Só para você vocês terem noção Até chegar no épico, galera É bom que é dá um tempinho aqui de vídeo Mas vocês vão ver, mano Que é bem hard mesmo não miga pros itens, porque não vem item nessas instâncias e Também não necessito disso, porque Eu faço desafio, faço os trem aqui Que eu consigo Ter mais coisas aqui no servidor Lembrando, o dele tá na descrição Se você quiser vir jogar E basicamente é isso, né Mano, mas Os matias aqui Tá quer ver shapeado, viu Porque os cara que deixar, deixar Não é matar não, fiote Olha isso, mano Não, no difícil eu vou acabar morrendo de jeito não, vou mandar um pouzinho aqui de, de costume Mas é muito... Nossa, mano matei Eu acho que eu não vou conseguir passar, eu tenho de ativar batismo para poder passar, cara Na moral E eu tô sem batismo Mas não é preciso, porque essa conta precisa... Necessita de batismo Para poder passar as distâncias Mas eu vou ativar, né Vou achar um batismo legal aqui E vou ativar, né Estranho, é, você é louco? É, dois cachoeiros. Como assim? What Ah, mas beleza, né? Como, como eu não consegui ver matar de primeira, vou ativar um batismo. E já volta aí, já. Tô de volta aí, galera. Então. Nossa, mano. A aventura do computador começa. Esse notebook meu tá ficando é, já ruim pra gravar. Mas enfim. Vamos aqui no difícil, né? Eu tive um batismo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir matar de primeiro. É o que eu pretendo, né Porque se eu batismo um não cativei O cara tem 40k de atributo não É possível que eu não vou conseguir matar Aí é incrível Agora o é que falta, né Pra completar Mas enfim Você tá doido Ativa uma perfurante aqui, ó e mesmo assim não vai conseguir matar se deixar de primeira O que, que eu falei pra vocês? Nossa, mano Imagina um herói desse aqui <risos> Galera, eu tô sofrendo Pra poder passar esse aqui, o épico, mano Tem, tem coge atributo, coge FC eu Quero saber o que conseguiu passar o épico aqui, ó Não tem como, vocês estão tá ser bugada Arranca trilhões, você, você é louco agora que vem Agora vem coisa, né Não vou tentar ouvir, não nas outras instâncias É beleza Até os itens bem aqui, né Incrível Não tô entendendo mais nada Fugura. Ó, agora eu vou pro herói, galera Sozinho e tal Ih, vai ser bem difícil Pra poder passar isso aqui Vamos Mano, vocês viram quantos que deu de dano? Você é louco, cachoeira? É muito dano, velho. Esse povo quer ver sacaninhão nessas instâncias, na moral. Pensei que ia estar tá melhorzinho, assim, né? Seguir Olha o tanto de vida que eu tenho, mano. <risos> Vamos ver, né? Nossa senhora! Caralho, mano! Se não ativar o perfurante, eu tô lascado Né, não, não Por causa do perito em golpe Não consegui passar, mãe. Mas... Mano do céu co... Achei que eu ia morrer aqui, na né, moral Mas na... no épico eu não vou conseguir passar Eu tô até ver assim Alegre porque que, né, esse trem tá muito ligado Mas Talvez você tá assistindo o vídeo e conseguiu passar Me fala aí, mano Que eu vou te falar um negócio e olha os itens que vem só aí tem porqueira daí você vem aqui ó galera no épico que é a última instância né daí tá mano no épico no épico mano vocês vão ter noção aqui ó mesmo com recuperação, eu falo assim: se ativar a pele ainda é boa. Não vai, bugou? Ah tá. Vamos ver, se é, galera, morri. Oi? Hahaha. <risos> Se quiser, só vou um ver resumo até chegar no épico. Mano, que distância fodida, na né, moral. Não tem como passar isso nem, nem fudendo, cara. Na moral mesmo. <risos> então, galera, eu queria mostrar essa distância pra vocês, porque muita gente que ver. Ficou falando de distância, falou: Ó, oh, servidor só tem PVP, desafia. Eu falei: Não, tem distância. Mas eu vou mostrar pra eles em vídeo, porque às vezes a galera não acredita. O top 1, mano Nem o top 1 acho que consegue passar essa instância Na moral, o tanto de Deve dar uma arrancadeira Melhor que o top 1, tipo assim Nem tá com um atributo Super legal assim Mas pelo menos passou essa tal de Rosemary, né Ela que tava top 1 Antigamente Agora quem tá top 1 é tal de Itachi Uchiha Vamos ver se eu tô aqui no hall Nem por aqui eu devo estar tá. Engraçado, né? Como é que eu tô? Ó, oh. ah, mas eles favorece mais é o UFC, né? Deixa eu ver. O eu... ah, não, só querer passar esses caras dava passar tudo. Só focar no UFC, mas como eu foco mais no atributo, tá nisso. Uma beleza, né, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo. que assistiu até esse momento aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se tiver condição, se torna um membro aí do canal. Que assim você me ajuda a poder fazer mais vídeo aqui pro canal. Os vídeos estão tá saindo com qualidade. Mas depende de você também para poder querer os vídeos. Ter muita view, muito like. Então me ajuda aí. Se quiser comprar uma evolução, como eu disse no início, é só entrar em contato comigo ou no direct. Deve te passar meu WhatsApp, você conversa comigo, te passa os valores Mas só entre em contato se for adquirir a evolução para não perder tempo, nem você perder tempo perguntando E nem eu perder tempo respondendo Tudo bem? E quem tiver continha aqui no servidor, entra aqui na minha sociedade aqui ó A sociedade está top <risos> Criar faz pouco tempo, então se você entrar vai ter muita gente Yeah, é nóis.